Variocoma, está com 2 metros de fundura? Você descruza! Variocoma, está com 3 metros de fundura? Você descruza! Variocoma, está com 4 metros de fundura? Você descruza! Variocoma, está com 5 metros de fundura? Você descruza! Variocoma, está com 6 metros de fundura? Você descruza! Variocoma, está com 7 metros de fundura? Você descruza! Variocoma, está com 8 metros de fundura? Você descruza!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 Ariônica está com 15 metros de fundura, você descruza. Ariônica está com 16 metros de fundura, você descruza. Ariônica está com 17 metros de fundura, você descruza. Ariônica está com 18 metros de fundura, você descruza. Ariônica está com 19 metros de fundura, você descruza. 19 metros é a fundura que tá esse pó de ouro aqui ou pepita.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 Marione, é se tiver com 19 metros de fundura, você cruza. Se não tiver, você não cruza. Um, dois, três. Ela cruzou porque tá com 19 metros. Agora vamos fazer outra pergunta para ela. Varionica, tá com 20 metros de fundura, você cruza. Se, não, se tiver com menos, você não cruza. Um...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 dar uma força aí para o canal crescer e também lembrando aí que também lembrando aí que pessoal também que tiver interesse aí nas áreas iônica aí a descrição tá aí embaixo do vídeo e lembrando aí que pela semana aí nós tem as lives segunda feira nós temos live de 5 horas na quarta-feira e na sexta-feira e